Foi o vencedor, então Já vou pagar Na época que é NB, né? Então, tá. é você que tá aqui Presente enviado, mano o Nick da Epic Games dele é esse aqui, ó Tá, tá certo. Computar pro presente Vou enviar azul, gosto da cor azul, então Computar pro presente Enviando pro presente Presente enviado Bernardo Pago no vencedor sorteio aqui, tá? Aí. Presente enviado. Sinto, mano. GG. Aí. Receba, mano. Só isso. Presente enviado. <risos>